Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma sessão do Project Week Experience, né? um evento que já é o segundo ano que eu, o Rafa e o Trentinho é, tem ajudado a, a fazer acontecer. É, espero que é, vire uma tradição, no, no, pelo menos no calendário da comunidade de Project. E hoje, é, eu até mudei meus planos, né, quando eu né, conversei com, com o Rafa e com o Trentinho que eu ia falar sobre as novidades do Project, eu tava com meu, minha apresentação toda pronta, comecei inclusive a fazer a gravação da sessão e houve o Microsoft Ignite, e aí com o Microsoft Ignite por coincidência, houve uma sessão do Chris Boyd é, falando exclusivamente sobre esse tema e, e aí eu acabei é, mudando e pegando inclusive o slide deles para trazer que há mais de novo mesmo é, sobre o tema. Então, né, primeiramente me apresentar, meu nome é André Xavier, sou presidente da BHS Axter. É um parceiro Microsoft com né, longa experiência é, em implantações de Project, Project Server e Project Online. É, sou MVP já há seis anos, então já há bastante tempo é, vem sendo né, recorrente a premiação do, do, do título MVP. E para quem já me conhece, né, eu sou um dos um, fundadores do blog do Project, um blog que a gente tenta manter com, a, com as atualizações do, do produto, né, da, né, da família de produtos uh, que envolvem o Project, Project Server e Project Online. A gente tem também um canal do YouTube que a gente está tentando... É, atualizar cada vez mais, inclusive eu vou tentar colocar todas as sessões esse ano é, dentro desse canal e né, a gente ajudou na, na melhoria de, de, de traduções em alguns termos, inclusive é, né, para versão 2013 a Microsoft é, abriu-se uma janela para a correção de termos, mas é, aqui eu estou abrindo uma, uma janela porque né, devido a eu ter trabalhado nesse projeto, hoje eu tenho contato com o time de, de tradução, então caso vocês queiram submeter algum, alguma né, sugestão, né, seja algum erro mesmo ou uma melhoria, entre em contato comigo que a gente tenta é, entrar em contato com, com esse time de tradução. Tá? a gente tem vários colaboradores, inclusive o Tentinho e o Rafa. A Microsoft, né, anunciou recentemente a, né, a visão da, né, do time de Project. tá? É e aí é né, os times trabalhar do jeito que eles quiserem e os executivos obter os resultados que eles necessitam né? então é, é empoderar as companhias para conseguirem melhores resultados alinhados com os investimentos é, dos projetos dos recursos trabalhando com agilidade flexibilidade e colaboração global é, né, com o uso intuitivo e consistente de ferramentas né, da nuvem Microsoft. Essa é, é a, a né, missão e visão da, do, do time é, de Project, é, que foi lançado né, recentemente. E aí, a gente entra na, né, talvez, um dos principais slides da minha apresentação, é, como que está acontecendo a questão de inovação no, no produto. Né? Vocês, vocês veem que tem é, agora, né, basicamente, o principal produto realmente é o Project Online. Tá? Então, é, hoje tudo é feito para o Project Online e aí, um tempo antes... Né, o time de marketing, por exemplo, decide falar assim, ah, não, vamos lançar a versão 2016. Beleza. Ele já viu ele, o time de produto pergunta, ah vocês querem lançar o 2016 quando? Ah, sei lá, dezembro. Então eles vão lá, é, vamos pegar o 2019 que, que acontece esse ano. Ah, quando vocês querem lançar o 2019? Ah, quero lançar em dezembro. Ah, então beleza. Então, Seis meses, um mês antes, eles vão lá e fazem uma linha de corte e geram a versão do Project Serve, do Project Professional para 2019. O que acontece é, quem tem o Project Online está é, sempre atualizado. O que tem é, a versão On-Premise, né, instalado localmente, ele acaba ficando preso no tempo. Então a gente já começa a ter funcionalidades que estão no online, inclusive não vão estar no 2019, porque quando foi feito o corte, né? É, ainda não, não se tinha no online tal funcionalidade. Então aqui tem algumas é, melhorias que foram feitas, né? Então, né, só para dar exemplos, né? O conector do PSA. É, 30 mil projetos, é, Agile, é, pacote de conteúdo, nada disso tinha no 2016. Né? Porque o 2016 quando foi, é, vamos dizer, cortado a versão ah, vamos gerar a versão 2016, isso foi lançado posteriormente. Então é, se você quer ficar atualizado que eu recomendo sempre é vai para o online. É, é, acho que até por questões financeiras hoje o online ele é mais, é, né, é mais viável e mais barato. Então hoje é, hoje aqui na BHS basicamente todos os todos os clientes que tinham project tinha um projeto server já migraram para online e a gente tem pego muitas migrações para online. Então, realmente está sendo uma transição bastante interessante das pessoas saindo desse desse cenário de, de ambiente local para, para ir para a nuvem e usar todos esses benefícios de novidades na nuvem. Tá? Então, vamos entrar no detalhe, né? Então, algumas melhorias que foram feitas, é, para membros de equipe, as né, notificações de e-mails foram melhoradas, e uma coisa bastante importante nessa versão né, 19, até né, a missão da Microsoft, né, a empoderar todo mundo, né, é, a conseguir mais, então é, eles preocuparam muito com a sensibilidade, né? não adianta ter um produto que só uma, uma parte da população consegue, então foi trabalhado muito a questão de pessoas que não, é, não têm visão ou tem uma visão parcial, então vocês vão ver, inclusive tem uma demo aqui na apresentação que é interessante, que está é, em inglês, claro, mas eu, eu posso ir comentando em português, é, que à medida que ele vai andando no, na, nas, nos campos do, do PWA, o, né, a ferramenta de, de narração, é, agora consegue pegar qual campo, é, então, quer dizer, foi feito todo um trabalho para realmente trazer todas essas pessoas para utilizarem a ferramenta. Deixa eu, inclusive, mostrar essa demo, que eu, achei, eu achei ela bem interessante. Currently I have opened project details page and I'll be filling the details related to my project. First I'll be navigating in the form and I'll be filling some of the data here. Description, pro group, project name, editing Taj 12, required, Taj 12, select end of line 3. Description. Editing Accessibility. End of line. Tooltip tip bit space by Kappa E S T Space Test. Start date. Editing January 5, 2017. Required. Deixa eu parar um pouco e, e explicando. Então, vocês estão vendo, né? eles até colocaram né, o, o, o interpretador, do narrador, né, tudo que, é, que ele está falando para mostrar na tela para as pessoas verem. É, então, olha, olha que interessante, né? Está na, na, na, editando os dados do projeto e toda vez que ele sai de um campo e vai para o outro, né, o narrador vai falando qual o campo que ele está, qual o valor que está. Vocês vão ver né, que ele vai passar por todos os campos. Então, realmente foi um, um, né, um recurso que eles trabalharam bastante, não só no Project Online, quanto no próprio Project mas a demo aqui hoje está focada no, no PWA. January 5th, 20. Select a date from the calendar. Button Collapsed. Finish date. December 5th, 2017. Owner. Owner. Read only. Administrator admin browse. Browse. Button. Owner owned. Então, eu já tenho tudo pronto. Então, eu a editar o projeto. Então, eu vou começar a o projeto. Então, eu vou começar a vou começar a editar o projeto. o projeto. o projeto. Ele, o, o narrador, agora funciona também. Então, quer dizer, foi todo um trabalho, não só em campus, né, mas em todas as notificações para funcionar. Saving. Alert. Group. Save completed successfully the highlight of this page is whenever narrators going on to a required field narrator instantly announcing or highlighting it as a required field so narrator user will no, never miss the item which is a required item and the other item is like string announcement whenever we are having any alert or the group saying that save completed successfully or saving or anything é uma coisa que ele que ele fala ali também né que quando o campo é obrigatório, ele também vai sempre falar para o usuário que o campo é obrigatório. É, então, né, foi um, um item de bastante preocupação para o time com relação à né, acessibilidade. Outra melhoria foi... Né, é, a gente sempre teve tarefas é, que você podia enviar para um, um time, né? A gente, você vai lá, cria um, um, um time no, no pool de recursos, atribui as pessoas no time e aí em vez de submeter a, a tarefa para uma pessoa, você submetia para o time. O que acontecia é, né, antes é que se eu submeter uma tarefa para o time e vamos supor, o Trentinho estivesse dentro desse time e pegar aquela tarefa, mais ninguém no time conseguia pegar aquela tarefa e aí o time né, alguns feedbacks de de clientes falaram pô bacana e alguns cenários realmente isso faz sentido mas ser interessante é, né, muitas vezes uma tarefa alguém pega a tarefa e aí quem vai continuar é outra pessoa então ou até mesmo duas pessoas vão trabalhar na, na, do time vão trabalhar naquela atividade e aí a Microsoft acabou é, liberando essa funcionalidade de mais de, um, de, uma, não, de uma pessoa do, do time poder trabalhar na, na tarefa. Eles estão chamando isso de é, tarefa de time compartilhada. Né? Aí o, eles fizeram uma mudança na forma que grava os projetos, o ID's, é, é, antes a geração, né, para quem conhece internamente, o, o, os projetos do eles eram geradas é, de formas aleatórias, então poderia acontecer de, de é, desse número voltar a repetir, agora não, esse número é, não, não, não se repete mais, ele acaba sendo é, incremental. A questão de, de reporting, né? a Microsoft soltou uh, re, né? também a questão de time-phase reporting, seria né? é, a granularidade que, que você quer fazer seu, seus relatórios. Então, imagina que, que, que eu sempre gero relatório, né? sempre com dados semanais ou quinzenais, então, não faz sentido eu ter o, né, o servidor sempre gravando informações é, dia a dia. Então, eu consigo gerar é, para relatório né, é, dados com granularidade diferente. Com isso, eu consigo uma agilidade né, maior na ferramenta. É, claro que isso foi muito pensando no no project online, a gente pensa que tem vários, né, vamos colocar assim entre aspas, project server no mesmo ambiente, se todo mundo é, coloca a granularidade de dia e só está usando talvez semanal ou mensal é, você tá, poderia estar tá com uma performance muito melhor é, do que no, no padrão antigo, então você consegue mudar a granularidade é, de várias formas a gente já já tem uma, um, um eu já tenho um post e inclusive se eu não me engano um vídeo é, falando de como mudar esse é, esse time phase report então para quem quiser mais informações lá no, no blog do Project tem tem um, um post e se eu não me engano eu fiz um vídeo também aumento dos limites de de custom fields é, aí é acho que o limite já era bem alto e aí aqui é eu acho que vai ter um, um, uma dica né, de bom senso, vamos dizer, em, em, em campos customizados, né, campos personalizados. É, pessoal, vamos criar com, com bastante né, cautela, ver realmente se, se aquele campo faz sentido, principalmente quando a gente desce para campo de tarefa, né, que aí a gente é, começa a ter um, um, um aumento de, de dados muito maior. Então, é, sugiro sempre é, cautela e bom senso quando a gente trabalha com campos personalizados. E aí, é, na, a Microsoft realmente... É, Fez várias melhorias para a questão de performance. É, a Microsoft, não, o, o Project, é, quando a gente pega desde quando foi lançado é, até hoje, né, foram feitos vários, vários é, upgrades de melhoria de, de performance. A Microsoft, né, para quem não sabe, Todo mundo que utiliza o projeto online ela usa telemetria, então, por exemplo, toda vez que você carrega uma página, eles salvam. É, não foi né, ao André Xavier, mas teve um usuário do Tenet tal tal é, que acessou a página, por exemplo, central de projetos. e Ela demorou, sei lá, 30 segundos para carregar. Aí o, outra pessoa entra pegou, pegou em 3 minutos, e aí eles começam a monitorar quais as telas que estão demorando mais tempo para carregar, e começam a priorizar as telas que demoram mais, né, então, eu lembro que quando eles fizeram esse, né, começaram com esse trabalho, a, a, pá, a central de, de projetos e de tarefas foram uma das primeiras que eles atacaram, e aí eles vão sempre né, lapidando, ah, será que tá pra rever aquela, aquela tela e, e melhorar? É. Então, teve tela que ia, sei lá, várias vezes no banco, tem como eu ir uma vez só e, e, né, e de forma mais assertiva e conseguir agilidade no, no, né, ao exibir os dados para o pro, pro meu cliente. Então, eles fizeram vários disso. Melhoraram a questão de debugging, né, de, durante os testes de workflow, né? é, melhoraram a parte é, de web service para engajamento de recursos, e a questão, né? a Microsoft foi até interessante, no, a gente tem um, um evento para os MVPs, né? acontecia antes, em março, e é desde o ano passado que eles, que eles mudaram, quer dizer, Acontecia em outubro, desde o ano passado, que eles mudaram a data e agora está acontecendo em março. Então, março de 2018, a gente teve na Microsoft e aí um, um dos questionamentos nossos era, né, por que que é, vocês não estão lançando tanta tanta atualização e, um, e uma das coisas que eles bateram muito foi a questão da GDPR. Tiveram que fazer um trabalho enorme, é, não, não só na equipe do Project, né, mas em, em toda a Microsoft, é, para quem não sabe, a GDPR é uma lei europeia para, né, que dá né, o poder do, dos dados serem do usuário e não né, da empresa ou né, tiver prestando o serviço, ou até mesmo da sua empresa. Então, eu, André, posso... Vamos supor, eu saio da BHS hoje, eu posso virar para a minha empresa e falar assim, é, eu quero que, que delete todos os meus dados. Claro, aí a, a, a lei, longe de ser um mal entendedor, é, a empresa pode ou não é, te recusar a te entregar todos os seus dados, porque né, é, pode ter coisas sigilosas e que ela não quer te entregar. É, aí eu estou falando em empresas que você trabalha, né? Agora, a Microsoft da vida, se você contrata um, por exemplo, um Outlook é, Outlook.com e quer exportar todos os seus dados e depois deletar, a Microsoft tem que exportar tudo. E aí alguma, algumas informações interessantes. Né? Então, Pra, pensando em, em GDPR, né? é, a gente tem que né? nome, endereço, e-mail, location, né? local e né? o text number do, do usuário, é, isso tem que ser é, excluído. Então, quer dizer, eu exporto para o usuário e depois tenho que excluir. Mas aí, né, a gente tem que lembrar, né, o, o usuário pode estar ligado a um projeto, pode ser inclusive o gerente do projeto, o project owner do projeto, o proprietário. E aí o que, que eu faço? Né? É, e aí a ferramenta vai renomear, sei lá, gerente de projeto 1, um, é, usuário 1, um, o que for, e aí você vai remover o, o usuário da, da ferramenta. Mas... É, você não pode deletar o usuário, porque senão você vai acabar perdendo todos os dados, né? De projeto, ou, né? as atribuições, os timesheets que foram enviados e, e para você é importante, seja para relatório, o que for. Então é, é, é só tirado a, a, né? os dados que, que ligam aquele projeto, né? Ou aquela tarefa a, a uma pessoa... Exclusiva, né? então renomeia-se é, para usuário 1 ou gerente projeto 1 e. e ou então você coloca algum nome lá, sei lá, desenvolvedor. É, então a gente é, continua tendo os dados, mas você não consegue mais ligar, por exemplo, ao André ou ao Trentinho ou ao Rafa, Rafa. Tá? A questão de telemetria, então, e aí isso são. Né, um negócio bem interessante é, que a Microsoft sempre pegou dado de telemetria e muitas das melhorias em todos os produtos é em cima de telemetria. É, seja para saber o que não está performando bem ou seja para saber o seguinte, as pessoas estão utilizando tal funcionalidade. Né? É, é, todo mundo tem um limite de de dinheiro para gastar, né? Então, pensando em novas funcionalidades do produto, eu vou investir é, na timeline ou vou investir em portfólio? Quantas pessoas estão usando as pessoas estão usando mais timeline do que a gestão de portfólio na ferramenta? Ah, então, ah, então eu vou focar meu dinheiro, né, em timeline. E para não perder isso, que a Microsoft, né, a, a lei GDPR, se eu não me engano, ela permite você ter é, é, dados né, de uso de telemetria de até 90 dias a partir de 90 dias você é obrigado a deletar é, a indicação do usuário então o que eles fazem lá é eles continuam tendo dados de telemetria o que, que faz sentido ser 90 dias só né, e eles acabam deletando o que é mais de 90 dias e o que não o que é interessante manter eles vão lá e tiram a né, a ligação com o usuário então é, eles sabem que tal usuário usou o timeline é, eles sabem que um usuário usou timeline mas não sabe qual usuário que é qual o do usuário não sabe nenhuma informação tá então né é, a GDPR começou a valer a partir de 25 de maio de 2018, né? Então, é, o direito a acessar os dados, a pagar os dados, né? E até é, portabilidade. Então, eu lembro que para o pro Project, é, né, GDPR, você tinha que conseguir exportar todos os dados, inclusive de, de projeto, né? Então, e a, e exportar os dados, né? eu pegar, ah não, o projeto e salvar ele em MPP. Não, porque o dado tem que estar de acordo com a GDPR para qualquer ferramenta. Então tem que exportar para um XML, num padrão tal, é, ou gerar um PDF com alguns, com alguns prints de tela. Então foi um trabalho é, bastante... É, é, demorado para o time de produto. E aí, né, depois, eu, quando eu postar no blog do projeto, eu vou postar os links é, que falam mais sobre o GDPR para o né, online Project Server. E aí vamos entrar né, na, na versão 2019. E aí, né, algumas. Algumas melhorias, né? a questão timeline, foi houve algumas algumas melhorias, a questão de acessibilidade, que, que eu já falei também, né? é, suporte a, ao leitor de, de tela, você é, poder trabalhar muito só com, com o teclado, né? imagina se eu não consigo visualizar o mouse, não, não serve nada para mim, então eu tenho que poder trabalhar é, só com o teclado. E aí para as pessoas que têm visibilidade, né, mas não têm, é, que são parcialmente cegos, vamos dizer assim, é questão de alto contraste, que aí consegue algumas pessoas né, ter uma visão, é, eu não sei usar o, o, o termo correto, mas tem é, uma visão, uma visão, uma visão limitada, né, e, e com, essa, com alto contraste consegue é, trabalhar na ferramenta. Tá? É, o timeline eu vou, para a gente não ficar com, né, sem nenhuma demo, deixa eu mostrar para vocês o timeline. Então abrir aqui um, um project normal e vou criar aqui tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tá? Um exemplo bem simples, vou é, todo mundo aqui, vou colocar todo mundo com 5 dias, por exemplo, então eu tenho aqui, tenho a minha linha do tempo e quero... Colocar todo mundo no tempo. Isso aqui né, a gente já tinha antes, não é nenhuma novidade. O que eu consigo agora fazer, que é bem interessante, eu consigo ter já o percentual, né, o andamento da tarefa é, né, mostrado. Então eu tenho que, eu consigo ver que a tarefa foi 50% concluída, né? então eu consigo visualmente já já exibisse esse dado, então se eu parar claro em cima, ele mostra. Então eu consigo vir aqui e para cada tarefa, um pacote de tarefa, ele ele preencher né, e começar a colorir as atividades. É, outra novidade também foi a questão desse rótulo de barra, que você consegue colocar uma, uma descrição. Então, Project week e aí eu consigo colocar para cada tarefa né, eu consigo ir adicionando novos, novos óculos de barra aqui outra coisa né, que deixa eu remover aqui essa essa tarefa outra coisa que a gente consegue fazer né é mudar aqui o intervalo de datas, então eu quero que comece no dia 4 do 10, né, 18, e vai até 18, então eu faço isso, minha linha do tempo fica só naquele intervalo que eu quis e não é, na linha do tempo todo, se não é novidade para quem... Tá usando o project né, com subscrição do online, todo mundo, igual eu falei, essas atualizações já tinham no, no online, eles só estão passando tudo 2019. E aí, né, é, são, vamos dizer, perfumarias, mas que acabam ajudando no, no, no, no dia a dia. Né? Então, eu consigo ter um um, um rótulo para a barra aqui, né? para a linha do tempo, então eu vou adicionar aqui uma, vamos adicionar uma linha do tempo, e aí eu consigo, e colocar, é... vamos supor que aquilo lá fosse, da Project Week Experience toda, e aí eu quero fazer um lindo tempo só para a semana de né, de preparação do evento, ou vamos supor que seja as gravações. Então, eu tenho né talvez um pacote de tarefas ou um período que eu vou trabalhar só as gravações, e nas gravações eu só tenho essa atividade ou essas atividades e eu consigo colocar a descrição aqui. É, um rótulo né, para a linha do tempo. E aí, de novo, né, eu consigo vir aqui no intervalo e quero colocar 10 né, 2018 Posso também vir aqui escolher né aqui, e aí eu tenho a minha linha do tempo só para aquele período e com o meu. Meu rótulo de barra. Tá? Ele vai mostrando todas todos as barras e quais são os rótulos. Então, à medida que eu for criando novas é, barras de linha de tempo, ele vai me dando a opção de, de salvar né, esses, esses rótulos aqui. Okay? Vamos voltar para a apresentação. Então, né, quando a gente fala em 2019, uma das primeiras perguntas que me fazem é quais são os requerimentos. Né, então, a gente de sistema operacional Windows Server 2016 e 2019. Né, seria aí a gente falando em, em Project Server, tá pessoal? Então, é, Windows Server 2016 e 2019... É, banco de dados, né, SQL Server 2016 com CSP 1 ou 2017. Lembrando que se for é, utilizar os cubos, né, a criação de cubo, você tem que ter o análise service instalado. E os browsers que suporta né, o Edge, Internet Explorer 11, Chrome, Firefox e Safari. Tá? Sempre a última, a última versão do, dos browsers. E aí para o desktop, é, né, talvez tenha algumas mudanças, mas né, até importante, porque o server sempre, sempre, sempre foi nessa linha, né, pegar a, qual que era a última ou penúltima versão do, do project server, é o que uh, eles vão né, atender do SQL a mesma coisa então não né, basicamente nenhuma novidade é... já no, no desktop é... É... Windows 10 em diante tá? se eu não me engano eu acho que você tem que ter inclusive uma versão específica do Windows 10 então não é qualquer ah eu tenho Windows 10 a primeira versão do Windows 10 nunca atualizei se não me engano tem depois eu posto isso no, lá no blog do project a gente não tem mais o, a instalação msi é só click to run então eu já expliquei isso no, no blog mas vou explicar novamente msi é aquela instalação você tem lá sei lá 200 MB, 70 MB, não lembro mais o tamanho da da instalação do project e é um exe você clica e instala é, o project na sua máquina. A click to run on, você baixa um SXEB muito pequeno, sei lá, dois megas, você clica duas vezes nesse .exe, ele faz o download, seja na rede ou seja na internet. Então quer dizer, você consegue é, ter até um, vamos dizer, um instalador local. Uma coisa que, que também mudou é o o padrão antes era a versão 32 bits e aí agora para toda a linha é, de Office o padrão passa a ser 64 bits. Tá? Então antigamente quando você colocava para baixar o Project lá e não especificava que era 64 bits, a Microsoft estava te entregando o 32 bits. A partir agora dessa versão, é, a Microsoft começa a empurrar os 64 bits para todo mundo. É, upgrade, então quer dizer, beleza André, tem um é, Project Server, não quero ir para a nuvem, quero fazer o upgrade, é, como que funciona? Então é, não importa qual versão do Project Server que você tenha, o upgrade só funciona da versão 2016 para 2019. Ah, o que acontece se eu tenho uma versão 2010? 2010, vai ter que fazer um upgrade para 2013, da 2013 para 2016, e aí a 2016 se faz para 2019. É, né, não é nenhum mistério, isso tem acontecido em todas as outras versões. Então, ah, André, estou com a versão 2013. 2013, 2016, 2016, 2019. Tá? É, não tem mais... Né, a, se não me engano, desde 2016 já não tinha isso, é, o upgrade em place, que é, ah, eu pego os bits da 2019, atualizo no, no próprio servidor de 2016, e aí é, né, ele faz o upgrade do, do servidor. Não, tem que ter um, um servidor novo, e aí levar, é, né. Você instala a versão 2019 lá e aí você faz o upgrade né, apontando para pro, os dados do de banco de dados, tá? Usando aquele né, fala, né, usando PowerShell. É... Também né, a questão de e aí para quem usava é, é Resource Plan no 2016 há uma migração é, para engajamento de recursos. Aí é isso aí também tem né, os passos de, de upgrade, depois eu posso também postar um link da documentação da, da Microsoft. Outro ponto que é também muito né, questionado e muito perguntado é compatibilidade. É, então, ah, André, Project Professional 2013 vai conectar? Não vai. Então, é, se conecta ao 2019, project server 2019, a versão do project professional 2016, 2019 e claro o project online desktop client, né? é, quem, quem tem a versão do project online, essa versão do project desktop também vai, vai se conectar. É, Claro, pode acontecer desse, dessas compatibilidades é, mudarem, né? principalmente no, no caso do, do Project Online Desktop. Não sei se a, né, como que vai ser a questão de atualização da Microsoft, mas hoje é, todos esses funcionam. tá? A então, é, é, Microsoft tem até usado isso para ajudar. né? Então, se eu estou com o Project Server 2016, eu posso fazer primeiro o upgrade do servidor para depois programar talvez o upgrade do, dos Project Professional isso ajuda bastante na né, e simplifica bastante a, a migração ok pessoal eu vou é, né, era isso que o, que o pessoal apresentou no, no Ignite eu espero que vocês tenham gostado vou abrir para perguntas então qualquer dúvida que vocês tiverem podem perguntar eu vou estar tá, tá respondendo, ok? Muito obrigado, e né, se quiserem também depois, né, não no, no evento que eu vou estar tá respondendo agora, mas é, postarem qualquer dúvida lá no blog do Project, é, sempre tem alguém, seja entrando em contato via Facebook, LinkedIn, ou ou via próprio blog do projeto eu estou à disposição. Obrigado, pessoal.